Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje nós vamos ver aqui, então é, Como trabalhar, então, essa melodia aqui, tá? Da música Deus está aqui, ok? É, e até arrisquei colocar um negocinho aí no final para dar uma enfeitada, né? Vamos lá, então? Bom, os acordes que foram usados aqui são Dó maior Sol com Si Lá menor Fá maior. Sol maior. Dó maior. Dó com sétima. Fá maior. Sol maior. Sol sustenido diminuto. Lá menor. Fá maior. Sol maior, e termina em Dó maior, ok? É, então, primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? É conhecer a melodia, né? Ó... Tá, então Primeiro ponto é saber a melodia Mão esquerda você vai fazer só os baixos, ó, de novo, ó. Beleza. Eu fiz aqui, né, mas é aqui, né, ó. Certo? Ok, tá, então, vimos aqui a melodia, né, que vai ser trabalhada, tá? É importante já deixar adiantado para vocês que o conceito que eu usei aqui, tá, teórico, vai ser explicado na continuação dessa aula dentro do curso só para alunos VIP, ok? Eu apenas vou passar aqui os acordes para vocês, vamos lá? Então vai começar aqui, ó. Certo, eu não faço assim, eu faço assim, né? Ó. Tá aí aqui um doco sétima. Caio aqui no Lá menor com nona. Tá? Esse acorde é muito bonito aqui, ó. Com a sétima aqui, tá vendo? Ó. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu falei do acorde aqui, já perdi o fio da meada. Vamos voltar. Ó, bem devagarzinho. Só com Si. Lá menor. Beleza. O Lá menor, com nona, termina no Dó aqui, e aí você vai fazer esse acorde aqui para voltar, ó. E terminar nesse Dó com sétima maior. Tá? Esse acorde aqui, alguns vão falar que é um Fá menor com sexta, com baixo em Sol. Tá? Mas a análise desse acorde, ele vai trazer uma ideia um pouco diferente. Tá? Apesar que eu vou deixar a análise para o curso. Né? Eu vou dar aqui só um gostinho para você. Tá? A análise desse acorde, ele está me mostrando aqui então o quê? Um sol com sétima, tá? Nona menor. Tá vendo, ó? Sol com sétima e nona menor, ou nona bemol, ok? Bom, vou repetir mais uma vez, tá? Ah, é, e aí tem outra outro acorde, né? Faz. Aí faz aqui o dó com sétima maior, ó. Beleza? Vou repetir mais uma vez. Vamos lá. Dó. Bem devagarzinho. Sol si. Lá menor. Fá. Sol. Sol é, Dó sétima, né? Fá. Sol, sol sustenido diminuto, Lá menor com nona. Fá. Sol, né? Acaba no Dó, Sol com sétima e nona menor, Dó com sétima maior, ok? <risos> Pesado, hein? Mas como tá em Dó é fácil, Eu acredito que todo mundo vai conseguir pegar, tá bom? É, esqueci de falar no começo do vídeo para deixar o seu like né e aí também eu quero dar uma dica para vocês aí do que ó olha esse acorde com nona aqui bonito ó. tá vendo outro exemplo aqui que você vai poder usar nessas harmonias é esse lá menor aqui com sétima e nona ó. tá então, então ó Baixo do Lá, tá vendo? Você vai pegar a nona, a terça e a sétima. Tá? Para outros acordes também vai dar, ó. Tá vendo? Sol menor, ó. E aí por diante, tá? Um acorde que fica muito bonito, tá bom? É, Deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal. E eu vou continuar aí agora trazendo aí esses pianos com melodia, tutorial de música, e também quero trazer aí umas ideias para enfeitar os acordes, ok? É, essa aula ela vai continuar dentro do curso, porque agora eu vou explicar como eu pensei tá, para escolher os acordes que eu usei aqui para poder gerar esse arranjo tá, e trabalhar a melodia. Se você quer ter acesso a esse conteúdo completo e muitos outros, Acesse tecladoonline.com.br e vencer o meu aluno, tá bom? Um abraço, fique com Deus!